Olá malta, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo, estamos aqui com o Beixir e hoje vai ser um vídeo diferente, Porque? Estou a gravar diretamente a GoPro, vocês não vão ouvir com esta qualidade porque vamos estar a usar o microfone para gravar ali o vídeo principal um, mas o que é que vai acontecer? Uh, vou fazer um behind the scenes, ou um making of, o que vocês queiram chamar aqui uh, a mostrar como é que nós, criadores de conteúdo, fazemos o nosso conteúdo Neste caso vou estar aqui a ajudar o Vestir a gravar para as redes sociais dele e, e numa próxima vamos estar a gravar para mim e hoje também vou estar a gravar para mim, portanto, espero que gostem, espero que fiquem a perceber um bocadinho como é que isto funciona, aqui o, o detrás das câmaras, no caso, é o detrás de trás das câmaras <risos> e, e é isso, acompanhem. Vamos agora testar aqui o som, Já já estás a gravar. <risos> É a assim. fazer repórter. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui com a Xira e vamos gravar as pessoas na rua. Aí está o fixe, por isso, bora! TV? Sim. Olá, Pode fazer um Não. Não. não. <risos> Obrigado. É só o você tem que a só Ó, oh. agora tá. eu o está a gravar Portugal, pelo que tem mostrado ultimamente, penso que não é, não é um favorito. Pode lutar para chegar aos quartos de final, mas mais que isso, penso que será difícil. Eu, para ser sincero, Portugal ganha para mim também, é um uma festa. Para todos nós? Era É como o Mundial 2016. A é, Europa 2016. aí resultou, Mas foi que mas conseguiu ganhar. Mas agora as equipas já sabem agora como é que já ele ele já ele joga. é o Agora já é outra coisa. Claro. Uhum. Já sabem como é que o Portugal joga. Ele sempre uhum. aqui. Então, obrigado. Tchau, Tchau. Bem, obrigado. Obrigado. Ah. Obrigado. Gosto, é isso? Ah. Gosto Acho que sim. Quem vai ganhar o Mundial? Essa é uma pergunta é complicada, mas eu apostava no Brasil. E Portugal? Portugal. Portugal, penso que vai passar a fase de grupos, mas com alguma dificuldade e que não vai muito longe na competição. Ok, muito obrigado. Obrigado, eu. Tchauzinho. Tá bom? Tá, Deixa ver se você gravou a solução. As bocas estão bem, sim. Está a gravar? Está. É para como o Brasil está, se calhar se calhar o Brasil. Estamos aqui com problemas técnicos agora. Vou mexer ali o... Aquela cena estabilizadora. Está a ter problemas, então ele vira. Assim do nada. Ó, oh, oh, fica todo maluco. Fica todo maluco, então estamos aqui a fazer uma pausa. E agora vamos voltar... A... Aos tempos, primórdios das gravações e vamos gravar à mão sem estabilizador e vai, Tesla passou, passou a lomba e vai conseguiu grande finalização do Tesla grande fi, finalização do Tesla vou fazer aqui o update agora vamos ter que gravar aqui sem o o o Steadicam o, cam, o, o não lembro do nome, estabilizador estabilizador e vamos passar aqui a gravar Alá, Mano. Alá, Mano. E vamos ver como é que corre. quem vai ganhar o Mundial? Não. Portugal. Portugal. <risos> Concordo. Posso fazer uma pergunta? Estamos a gravar um nosso canal. Quem vai ganhar o Mundial? Não Eu faço a mínima ideia. Se fosse vivente, jogava no Euro Milhões. É isto malta. Estamos aqui a acabar aqui na Universidade. Um, é isto. Espero que tenham gostado. A maioria disse que? Portugal vai ganhar. E é isso, é, é manter a fé. É isso, Se o Fernando um... Santos for embora, talvez ganhe. Ah. Se não for, talvez ganhe também. Não sei, vamos ver. É esperar para ver, ser por Portugal e já sabem. Subscrever o canal e deixarem like. Porque assim Portugal tem mais chance de ganhar? porque Não sei, mas tem, tá bem? Portanto é isso, olha. E acaba ali com uma gaiva a tabuar, não sei se dá para ver, mas está ali, aí vai ela.